nosso primeiro vídeo foi publicado pelo canal Silêncio Obscuro, na ocasião eles foram até um orfanato abandonado há décadas investigar o terror causado por fantasmas de adolescentes no ambiente. As manifestações sobrenaturais eram tão intensas que os donos estão tendo dificuldades de vender a edificação até mesmo a preço de banana pois sempre que os interessados ali chegam, são atormentados pelos espíritos de três adolescentes que ali morreram queimadas após um curto-circuito na fiação de um quarto. E lá foram nossos heróis de ver o que poderia ser feito para purificar o ambiente. Livro das crianças? Ei, livro! Ei, menina! Dá licença, viu, crianças? Ei! Se tiver alguma entidade aí, só vim gravar. Mano do céu, tô tudo arrepiado já, cara. Aqui, aqui, aqui. Não entra aí dentro, hein? sala de aula. Nossa! Tem uma boneca ali? Nossa, velho, deve ser de alguma criança, será? Que ela esqueceu aí? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, o que, que é isso? Caramba, velho, que, que porra é essa? Sim, alguém ou alguma coisa deixou duas bonecas expostas numa sala. Nas imagens vemos o um momento exato em que o braço da boneca se move sozinho de forma inexplicável. aí, hum, hum. Nossa, mano! Ai, agora o que que nós faz? Oi. Ei, menino! Vamos embora! Vamos, vamos, vamos! Diante disso, o caçador de fantasmas decidiu pegar a boneca e levar para um outro local, pois acredita que é ela que está trazendo o mal para o ambiente, assim como faz a boneca na pele No dia seguinte, a boneca foi levada a uma igreja, aonde foi queimada com segurança desta forma, as almas das três adolescentes puderam partir em paz para o inferno. Após o ritual, a casa voltou a receber os interessados e já há uma proposta de compra em curso. O vídeo que se segue foi registrado pelo canal Memória Sobrenatural. Na ocasião, ele foi até uma antiga escola agora abandonada, local onde um homem tirou a sua própria vida. Já no início da gravação, o detector magnético começou a colapsar e a porta logo atrás se abriu sozinha, como se alguma pessoa estivesse dizendo... ENTRE! mais algumas coisas, eu espero obter algo aqui nesse lugar, certo? Devido à situação... Cara, que sentimento! Mais um Memória Sob... Opa, opa, opa, opa, opa, opa! Cara, eu nem percebi, eu tive um sentimento ali diferenciado, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu. Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Assim que ele entrou, uma grade de cama foi atirada no chão. Mas como? Repare que o local está completamente vazio, ou seja... Ali não há ninguém além dele. Então ele começou a fazer uma varredura no entorno da construção. Cara, foi impressionante pessoal. Eu vim aqui, eu guardei já o tripé, guardei aquela câmera, guardei outra lanterna, tá? Uma pequena escola, certo pra é isso? Opa, opa, opa, opa. Tudo estava indo bem até algo cabuloso acontecer bem diante de seus olhos. Sim, alguma coisa invisível simplesmente chutou aquele portão azul. Em sequência ele dirigiu-se rumo a um bananal localizado logo ao lado e lá ele pôde detectar uma presença muito forte. Para vocês verem, olha isso, olha isso, olha isso agora, dá uma olhada, dá uma olhada, olha isso, olha isso, para vocês verem. Ó. Ele bate no vermelho bem aqui, pessoal. Logo adiante ele retornou à escola abandonada. Diante do perigo detectado. Pois o fantasma poderia arremessar aquela madeira repleta de ferragens pontiagudas grandes o suficiente para atravessar seu corpo, ele decidiu se retirar dali. Está pular pro outro lado bora, pessoal. Opa, opa, opa, opa, opa, opa! Cara do céu! Pessoal, vocês não têm noção. Não, acho que aconteceu aqui agora, quase me acertou. Vocês não tem noção, eu senti o vácuo vindo em mim da porta, pessoal. Eu senti o vácuo da porta nas minhas costas. Agora ele caminha novamente rumo àquela garagem do portão azul. Mas ele irá se arrepender amarguradamente, pois ali é um local aonde ele jamais deveria sonhar em pisar. Opa, opa, opa, opa, Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada. Cara do céu, olha isso, olha isso! Existe algo que próximo a mim nesse momento, que queira... Ai! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Opa, opa, opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, estenda só! Ai minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Sim. Olha só o que apareceu dentro daquele carro, certamente é o fantasma daquele homem que ali dentro tirou sua própria vida. Um vídeo mostra o um momento aterrador em que uma atração no parque de diversões no estado norte-americano de Michigan começou a descolar-se do pavimento onde estava colocada ao mesmo tempo que testemunhas tentaram estabilizar o mecanismo, o Magic Carpet Wide começou a balançar descontroladamente na noite de quinta-feira, com cerca de 10 passageiros a temer pela vida, enquanto geravam dezenas de metros no ar, de acordo com relatos e filmagens dramáticas. Quando a atração parecia começar a descolar e a tombar para trás, Cerca de uma dúzia de visitantes correram para agarrar a cerca ao redor da base e usar o seu peso para evitar que caísse. Quando finalmente parou, a multidão aplaudiu enquanto as pessoas dentro da atração desembarcavam e abraçavam os amigos e familiares. Ninguém ficou ferido e a atração foi desmontada na manhã seguinte. Acho que depois dessa você vai pensar duas vezes antes de tentar a sorte nesses brinquedos. No vídeo que se segue vemos uma modelo tailandesa dando uma entrevista a um programa de TV, quando de forma repentina, começou a ter um comportamento bizarro. Atento ao que estava acontecendo, o apresentador pegou uma espécie de amuleto religioso e apontou na direção da jovem que começou a reagir na mesma hora. Parece que o que estava nela se afringia diante do objeto e, de acordo com o apresentador, a jovem teria sido possuída por um fantasma canibal ao vivo. O nosso próximo vídeo foi registrado pelo canal Explore Wide Danny em 22 de junho deste ano. Na ocasião, ele estava junto de sua esposa explorando uma enorme casa abandonada. Há relatos de que no local habita uma entidade conhecida como Caveira da Capa Preta, um antigo ídolo adorado no antigo culto africano. No local há registros de muitos fenômenos paranormais, o que inclui a aparição deste demônio, e lá foram eles investigar os relatos. Já no início, eles flagraram uma criatura de pé no fundo da sala, só que passou desapercebido na hora. desapercebido. Na hora do desespero, ele esqueceu até que tinha a esposa e foi embora deixando pra trás. Após o casal consultar e invocar o demônio, ele novamente decidiu se manifestar. Depois desta aparição, eles foram embora e nunca mais retornaram ao local. <risos>